Beat tênis, tênis cigarrinho, <risos> cigarrinho de MP3. Cop Stanley Beat tênis. tênis. Cigarrinho USB, pô, gostoso. Que bosta. É isso, é isso aí. Tem Renegade. Então, Renegade. Então, é isso aí. Bom, né? É bom. O é, é. cara, hoje tá tudo muito mais acessível mesmo. É o que você falou. Né? É, é. Cara, tá aí. Hoje em dia, é, é, entre aspas, é muito mais fácil. É muito mais fácil, é, né? consultar um negócio. Não, hoje então importa. não tá difícil, tá mais fácil agora. É, te, tá tá com eu falei, o Eu teoricamente. Você vai não, não é, é teórica, é. é o estudo. O que não tá, fa... o que as pessoas acham que é fácil é diferente. Ah, sim, Não, né? sim, sim, ah, porque que eu, eu falei teoricamente. É que essa percepção, né, cara? Porque isso que é fogo, né? Porque como a gente vive no mundo de rede social e a gente só mostra o que a gente quer, né? Uh -huh. As pessoas só olham o que os outros querem que elas vejam, elas vão ver que é fácil. Porque é o que as pessoas querem mostrar, que elas estão numa vida boa, que ficaram ricas e etc, etc. Né? Mas é difícil as pessoas mostrarem os grandes erros. Né? E, e aí, como é difícil mostrar os grandes erros, as pessoas acham que é fácil e, cara, vão quebrar a cara de fato. Né? Mas quando eu comecei a gravar vídeo, pô, é, eu, eu lembro que eu e a K, né a Ká é a minha namorada barra esposa, que a gente está juntando há quase uma década. Você né? enrola ela há 10 anos é, já. Não, calma. Barra esposa? <risos> tá é, na barra, irmão na barra, Porra, é um processo. Tá cara covarde, né? O cara é corajoso no mercado financeiro, mas na vida amorosa, não, é. ó. Como tá eu via. de bens, ó, aqui tá que, via, que vai, né? ó. Eu, ah, eu vou ter ajudar ele pra caralho. É, é. como muito, eu de bens no quero. Não, cara, é, é que você chama de esposa, mas, vídeo, mas a gente não casou é. ainda. Tá. Entendeu? Sei é como é, é que é. é. Uhum. Mas ela é minha esposa. Cara, ela me ajudou muito. Muito mesmo, assim. Eu lembro que, poxa, hoje é tão acessível você começar que, poxa, a gente pegou um celular né? Aí tinha um tripé que a gente tinha meio quebrado. Aí ela amarrou com um cadarço. Aí ela segurou, tipo, como se fosse num prompter, uhum. E eu comecei a gravar as primeiras coisas assim. E ela que Caralho, editava, ela que fazia louco. tudo. Ela entendeu? fazia tudo? Ela fazia tudo. Ela filmava, legal, editava cara. e subia. E fazia thumbnail e tal. Então a gente começou assim. Low cost total. Né? Então tem que começar assim, eu acho, cara. Tem que Agora legal, imagina cara. você com, já com dívida, começando. Com os com 5 mil reais. Não, não aqueles 5 mil reais com é. o investi do anjo no sonho dele. É. Ué, mas mas eu acho que ele tem dois um lados nisso. Ubão, é... Mas é. acho que tem dois lados nisso. Eu tive muita dívida na minha vida. Isso aqui sempre me fez dormir mal. Olha só, eu As sempre dívidas. tive muita dívida. É. Porque quando eu comecei o escritório, aconteceu uma coisa na minha vida que assim, ó, eu ganhava dinheiro e putz, a família tinha alguns compromissos que eu precisava ajudar. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu precisava ajudar. Né? Então, poxa, era 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quanto mais eu ganhava, mais é que sugava. Então as dívidas me faziam mexer muito, mas, cara, acabaram com o meu emocional por muito tempo. Então eu passei anos, cara, ansioso demais, entendeu? Eu passei anos sofrendo Preocupado. muito com isso. Mas também é igual, não sei se é igual, mas acho que tem um pouco da parada do você ter um filho, você tem que se mexer mais. É sabe? isso aí. Então a dívida claro, também te faz, faz isso. Fala, é, né? é, por exemplo, eu é. quando fui assinar um contrato com o Tutinha, eu vou fazer essa revelação. <risos> Ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça, tu, tu tinha hum. Eu tava renovando hum. o contrato com pânico, né? E a Paula tava grávida da Lolô. E eu tinha é acabado. o segundo filho. É, o segundo filho. E como eu perdi meu escritório, que ia é virar o quarto da Lolô, falei, cara, eu preciso de um apartamento com o um escritório para eu ter hum. meu lugar de criação. Minha, minha... Eu sou um cara problemático. Ficar no seu canto. Eu não sou um cara problemático. É, não, que é isso? Então eu preciso ah. ter as minhas loucuras. Eu sou um cara doido mesmo. É? Assim. Uhum. é eu sou bem bastante. Quase <risos> nada, né, querido? E aí eu comprei um outro apartamento para poder ter e tal, onde eu, onde eu tô hoje. É. E aí, quando eu fui assinar o contrato, eu falei, pô, Tutinho, eu comprei um apartamento. Ele disse, comprou um apartamento, hein? Aí eu falei, comprei ele. É dívida? Eu falei, "É, que ótimo, você vai trabalhar pra caralho pra mim. <risos> Mas é, um, um artista com dívida vai trabalhar, meu. Que ótimo contrato que eu estou Pompra fazendo. Compra mais um. Né? Então, tipo assim, exatamente essa teoria é, que você está falando. É. A dívida, boa. Porque é uma dívida boa, vai. eu é. tô é eu... Não é gastar um negócio é. superfluo. Sim, é, é. um bobeiro, é. Né? É. Porque o problema não é a dívida, né, cara? O problema é a dívida ruim. É. Esse é o ponto. É. Por exemplo, a nossa cabeça, ela não está preparada para morar nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, a, a cabeça é que a dívida é bom. Aqui a cabeça é que dívida é ruim. Por quê? Onde está o problema? Está só... You got to be, you got